No mundo animal, são as mamães cangurus, que protegem os filhos mesmo depois de crescidos. É comum ver os filhotes já grandões sendo carregados dentro da bolsa. Estamos discutindo hoje a geração canguru. Estamos conversando com a psicóloga Clínica Arlete Ferrari Santos, especializada em famílias, e o educador financeiro Altemir Farinhas. A geração canguru, muita gente já ouviu falar, muita gente também nunca ouviu falar o que é a geração canguru. Ô Altemir, você que é um especialista na questão financeira, para quem tem aí 18, 19, 20 anos, como é que se organiza para sair de casa, voar por conta própria? Então, primeiro já deveria participar da dinâmica financeira da família. O que é essa dinâmica financeira? Eu, desde a adolescência, ou desde quando era criança, deveria, junto com os pais, na ponta do lápis, água, luz, telefone, saber o preço das coisas. Né? Muitos pais não conseguem dizer não para os filhos, porque os filhos não sabem quanto custa, logo. Não uma... sabem valorar. Não sabem valorar. Uma criança pequena pede até 11 vezes, é outra a estatística: Até 11 vezes. 11 vezes. vezes é, Para quebrar uma barreira, daqui a pouco acaba até cedendo. Tá bom, eu te dou, chega, lhe pedir. Mas olha só, quando essa criança participa dessa dinâmica, quando ele é adolescente, participa da dinâmica, que é o planejamento financeiro familiar. Agora eu sou um jovem querendo sair de casa. Eu sei o preço das coisas. Eu sei assim se eu vou poder pagar um aluguel, ter mais a faculdade. Existe um combinado que pode ocorrer. Por exemplo, aquele filho que passa no vestibular em outra cidade. Uhum. E alguns pais falam o seguinte, eu vou depositar tanto na sua conta. Esse dinheiro é para alimentação, pagamento dos estudos e então. tal. Esse jovem, ele já sai mais preparado. Tenho agora uma responsabilidade, estudar, pagar as minhas contas, devolve para esse pai e para essa mãe as contas, porque ele sempre participou da dinâmica do uhum. planejamento financeiro familiar. O pai e a mãe até ajudam esse filho, porque falam assim, pô, te mandei mil reais, está sobrando dinheiro. Estou te mandando mais um. É um presente, é um estímulo para ele. Né? Mas, infelizmente, são poucas famílias que fazem isso, Adilson. É, impressionante. Doutora, dá para dizer que essa família, é, que, que, que os filhos ficam em casa, vão ficando, vão ficar, É uma família anormal ou é um exagero? Não, não diria que é... An... Eu não diria nem normal nem anormal, eu diria que é comum. Não, não teria que ser tão difícil para os pais poder dizer, bom, você tem tarefas, hum. Então você vai fazer determinadas coisas. Todo mundo vai participar das tarefas da casa, vai levar lixo, vai lavar louça, vai fazer comida, né? Vai limpar o seu quarto, vai arrumar a sua cama, vai lavar a sua roupa. Por que não? Qual é a dificuldade disso acontecer?